If I go, if I pay when you... Olá galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar aqui uma ferramenta muito top tá muito poderosa para quem quer trabalhar aí com logo né logo marca logotipo seja qual forma forma que vocês pretendem chamar Beleza então a ferramenta que vai te agregar demais vai te acrescentar vai agilizar mais tá o teu tempo tá então eu descobri essa ferramenta de fato eu não conhecia para ser bem sincero mas eu passei a utilizar agora tá após a descoberta eu tô utilizando bastante cara tô gostando tô amando demais eu tô aqui com a telinha do meu computador aqui ligada vou, vou, vou, vou, eu vou mostrar para vocês tá todo o empenho aqui dessa ferramenta que vai te ajudar demais aí para você trabalhar aí quanto ao logo beleza então vamos para a tela do meu computador que é a parte que eu vou entregar para vocês aqui de forma que, totalmente aqui gratuita beleza Bora! fala galera e na tela do meu computador eu vou te passar aqui vou te mostrar tá? qualquer ferramenta que eu vou né a te apresentar para você trabalhar com o teu negócio para criar vários projetos na internet, eu tô gostando demais dessa ferramenta. E cara, você agora vai ver, agora vai ter o acesso a essa ferramenta ainda de forma totalmente gratuita. Que é um banco exatamente de imagens, ok? E você vai poder utilizar de forma totalmente gratuita, cara. São milhares de imagens e também de vários formatos, vários modelos. Você vai poder utilizar agora de forma gratuita, tá? Como eu falei para vocês, então se é enrolação, bora aqui, tá? Você vai entrar aqui no Google. Beleza? Você vai entrar aqui. Opa, apareceu pra minha telinha aqui. Eu vou nem cortar isso aqui, que eu gosto de mostrar a realidade aqui nos meus vídeos. Tá? Você vai vir aqui, ó. Então, você vai vir aqui no Google, beleza? Você vai clicar aqui, você vai... Eu vou colocar para você aqui, eu já vou colar aqui, tá? É o link da ferramenta, beleza? Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, da tá? descrição do vídeo, para você, tá? Para você não se perder, de forma alguma, tá? Então, você vai colocar aqui, tá bom? Ó, é o br.freepik, tá? Então, .com, barra, ok? É o um nome que é exatamente em inglês, que significa que é banco de, de imagens gratuita tá vamos clicar aqui vamos, vamos dar o um enter, tá essa é a nossa ferramenta tá é foi pico beleza então você vai poder utilizar isso aqui de forma totalmente gratuita para seus projetos tá então você vai poder utilizar isso aqui de forma totalmente gratuita e então, seus projetos tem vários modelos tá olha só que incrível essas imagens tá tem várias várias várias coisas que você vai poder utilizar tá para quem busca aí ok eu trabalho com o logo do, do Instagram olha só tem vários formatos gente que você vai poder utilizar isso aqui tá absurdamente mesmo de, de graça tá olha só que, que legal eu só mostrei aqui por cima que basicamente para você só só ter uma ideia tá eu tenho um gostinho beleza mas como eu falei para você eu vou deixar o link aqui abaixo dessa dessa ferramenta para você tá utilizando tá bom e fazer é, da forma que você bem pretender tá? de como cara para você realmente abusar usar e abusar da ferramenta beleza então usa mesmo isso aqui que vai te ajudar demais então seus projetos tá olha só que interessante aqui ó né todas as imagens como eu falei para vocês aqui ó Ok, ó. Tem várias imagens gente. muitas imagens nossa que interessante essa ferramenta aqui só, um vídeo só para te mostrar um vídeo intuitivo tá só para mostrar para vocês aqui o logo logo do, do instagram para quem quer fazer o logo do instagram vamos aqui ó tá lógico que aqui tem, tem algumas imagens que pô de fato são imagens que são pagas tá? como essa aqui ó que tem esse essa coroa aqui beleza então são imagens que é que apaga é mais por uma, uma grande parte gente é, é muito foda Beleza, é imagens que são dá para ser utilizar em teus projetos, beleza? Olha só, seja premium, né? Que se você for adquirir um, prêmio, um plano um prêmio é porque é premium. Tá? Mas ó, olha só, então, de imagem que tem para você utilizar, beleza? Então esse vídeo aqui é para poder te apresentar essa ferramenta, beleza? Para você utilizar, ok? Para criar seus projetos, para tá? criar logo do Instagram, principalmente para quem quer criar desse formato aqui, ó. Olha só, que interessante, tá? Digamos que você quer pegar essa, essa imagem, beleza? Você pode fazer o download dessa imagem, ó tá tem mais que de fato são é como eu falei para você que são pagas tá uma grande parte realmente elas olha soltando demais ok é tem vários modelos que você pode sim adaptar com, com esse formato aqui ó você pode criar você pode ter um notch você pode ter ideias para você fazer né modelar e fazer igual assim ó beleza então é, é, é bem legal que mais essa aqui ó isso aqui já é uma imagem paga como eu falei para vocês é igual as outras ferramentas tá normal como você pode é, tá observando tá? aqui é pagas beleza mas gente nada se compara olha só tá muitas imagens incrivelmente beleza olha só ver mais aqui ó muito aqui tá para quem quer fazer um projeto aqui ó com o Fernando Black também Bom, olha só muita coisa aqui interessante aqui ó olha aqui é logo aqui ó, do Instagram tá e aqui sim, são sem mais gratuito pode ter, pode ter certeza tá uma, uma grande parte daqueles tá materiais tá ó, isso aqui mas só é só que essas imagens já são pagas é só essa aqui tá mais lindas maravilhosas cara muito top essas, essas imagens então, aqui são para quem quer adquirir, é né? para quem for adquirir o plano prêmio por muito fora. Eu acho que vai compensar demais, mas não é, não é necessariamente não é um obrigatório. Você tá utilizando, tá? O plano pó, beleza? Aqui para que para Facebook, por exemplo, olha só, para Facebook, beleza? Tem um monte de imagem, beleza? Olha só essa aqui. Vamos clicar aqui. Ó. Você pode baixar, tá? As imagens que são gratuitas, você, você vai poder utilizar e baixar essas imagens. Olha só, tá? Você pode baixar aqui. Você, você vai estar tá recebendo aqui. ó ela aqui no teu computador ó vamos dar aqui um download aqui ó gratuitamente beleza ó tá baixando aqui embaixo ó baixou aqui tá vendo ó vou baixar aqui beleza você pode também pegar teu link também ó para você trabalhar ok cara é muito sensacional essa, essa essa ferramenta velho aqui ó tá baixando aqui embaixo ó tá baixando aqui tá vendo ó beleza então que você vai poder extrair e já cai tipo já no, no arquivo zip né é, dentro das, dentro das pastinhas você vai poder trabalhar aqui você vai poder é tirar né, esses arquivos né você vai poder utilizar cara muito bom muito foda. eu gostei demais dessas imagens tá que aqui, Instagram aqui, por exemplo é Instagram tá que nosso principal objetivo foco aqui tá ok ó então olha, olha essa, essa, essas imagens muito linda essas essas imagens tá e um grande parte é que é gratuitamente olha que essa aqui ó por exemplo ó dá para você utilizar para você fazer um projeto tá é... Se você quiser, tipo, modelar isso aqui, cara, adaptar para o negócio, para o projeto projeto, para as postagens, você pode baixar essas imagens. Vou baixar mais uma imagem para você, tá? Eu faço para você tudo aqui ao vivo, aqui beleza? Então é bem, bem adaptado mesmo, de verdade, beleza? Olha só que bacana, tá? Ó, baixando. Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar para baixar a imagem. Olha só que interessante, baixa uma baixamos a imagem, tá? Vamos, vamos, vamos conferir se realmente está tá tudo ok, tá? Eu vou só concluir aqui, tá? É, esse processo que ele tá baixando aqui, beleza? Olha só, concluindo aqui já. Vou só fechar aqui, beleza? Ó, fechar. e fechar essa parte aqui. Ó, tranquilo, foi baixado, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó. Vamos, vamos clicar aqui no nosso. Na, no, vamos clicar aqui na nossa aqui, pastinha aqui, ó. Vamos clicar aqui no hoje Tá aqui é a imagem aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. ó. Extrair, beleza? Certinho aí, ó. Tá? A imagem aqui, tá vendo? Vamos abrir aqui, ó. Nossa, que linda imagem linda que interessante! Tá muito top. Mais isso aqui, cara! Muito show! Show! Tá. Então você pode ser, é tá é, trabalhando para você fazer um novo fazer é várias postagens, cara, da forma que você bem para entender. Tá. Então essa ferramenta que é bem intuitiva e é bem interessante para você atuar, né? Em seus projetos, beleza. Que a nossa ferramenta aqui ó, que eu vou deixar para você de forma aqui totalmente gratuita para você acessar, tá? Eu não tô dando nada para não poder estar tá falando sobre a ferramenta porque eu utilizo ela, passei a usá-la, OK? Então eu quero compartilhar isso aqui com você para te agregar também, para te ajudar, tá? Então é bem intuitivo aqui, bem fácil, tá? Você entrando aqui dentro, você vai tá é, tá fuçando cara. aqui, é bem simples, tudo bem intuitivo. Cores aqui, você pode tá aqui as cores que você pode estar tá utilizando, tá? O verde, aqui, por exemplo, ó, tá? Você, você vai achar várias imagens nesse formato, cara, um banco gigantesco de imagem. Você não tem norte, tá? Você não tem noção do que que isso aqui é, é surreal. E ainda de forma totalmente gratuita, tá? que você vai poder utilizar isso aqui. Beleza, gente? Então, esse aqui, esse... então, galera, esse aqui é o vídeo de hoje. Então, se você já gostou desse vídeo aqui, já peço que você já desça aqui embaixo, tá? deixa aqui o seu comentário, tá? Se inscreva no meu canal, deixe seu like e também não esqueça de poder ativar o sininho para ser notificado assim que eu lançar um vídeo novo para você no nosso canal, beleza? Então, eu, cara, espero que você tenha gostado de verdade, beleza? Aqui é essa enrolação mesmo, eu mostro para vocês aqui tal, o que eu faço, o que eu utilizo hoje em meus projetos online, beleza? Então, galera, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.